Então galera, eu tô aqui no Rocket League, mano Eu não sei se vocês sabem, mas eu jogo Rocket League Oh my god Eu não sei se eu já gravei Rocket nesse canal Eu acho que o vídeo mais recente que eu gravei de Rocket Foi lá no meu canal, no canal do meu amigo do Gamer Aquele louco que não grava mais vídeo Então se vocês quiserem ir é no canal dele Vamos lá, porque eu não vou colocar link, tô brincando, link tá na descrição, porque se retardar Vamos jogar, vai Mano, eu tô gravando isso aqui de manhã, cara, porque eu tô correndo, eu tenho que ir pra academia Ficou o evento de fazer as coisas correndo, né, mano da louca, cara Top 10 músicas, galera Ó o oh, Flakes tá online, mano Eu, eu vou convidar o um conto só pra ele dar um oi pro meu vídeo, cara, dane-se Uh, foi Eu sou muito bom, ó Ó, é o lance do pai. Então, Contor, eu tô. Tô gravando um vídeo aqui, mano. Você vai ser o intruso, tá entendendo? Fala alguma coisa aí pro meu público que agora você está sendo gravado. Ô, oh, Contor, inclui o áudio. Você inclui o áudio? Segue lá no meu canal. <risos> Qual seu vídeo 2022, vai ser o vídeo de 2022, Conter? Vai ser straw? Vai ser o straw, mano? É, engraçado. O, o, o vídeo não vídeo, tá ligado? O vídeo com um amigo que não tem amigo. O cara não tá jogando. Vai! Aê, o cara marcou, gol. let's go Fala, fala a última palavra aí, mano A hum, última palavra é, eu cheguei. Hum. jogo de 2016 Ah, na moral, eu tô pegando pro, mano Alô mesmo <risos> Não, já é a foto A foto de perfil dos caras é maravilhosa. Cara, a última vez que eu gravei esse jogo Eu lembro muito, cara, foi com o gamer oh. Ô, mano, pra mim Todo vídeo que eu apareço eu tenho que editar Não sei porquê, eu sou desse eu, eu não consigo deixar outra pessoa editar, mano. Claro que eu de papai. bizarro, Vai, vai. Hum, avião. Curva. Ah, Talvez eu tenha tomado algum gol. Meio tomado. E aos poucos <risos> okay. <que> é bom. Ok. <risos> <risos> Tão ruim. Oh, Ai, eu gastei dinheiro em Rocket League. Boa a bola. E toma! Hum. Uh, foi tratado. <risos> Peguei o bush. Nossa, o cara fez um painter. Vai, pelo amor de Deus. Boa. Tá vindo explodir, é? Que é o único vídeo que eu tô bem psicologicamente. Não. Pau, pau, pau. 4 x não vai virar isso aqui nunca. Se virar é loucura. Entra. Só entra. Ah! 4 x não vai virar isso aqui nunca. Virar, loucura. Será que nós vira? Aí vai ser a virada histórica, pegada em vídeo Colapsa! Não! Não! Não! Não. São merda! São nico de Mano... Vai! Não! Ô, cara hein? tá muito Esse cara é o counter, mano! Olha o ping desse doente! Nossa, eu devo... Não, todo mundo desumido! <risos> merda é aquela, parece o do... Ó, ó... Deixar o deixava a play... Amapá! Faz aérea esses caras aí... Ó oh, isso, mano! Pro player demais, mano. Isso que dá os caras ser viciado num rocket league. vai falar um filho. Pá. <risos> Foi a famosa bait do bait, mano. <coughs> então eu vou morrer. agora Nossa. Agora começou a jogar. Nossa, que gol. Eu que contribuí. Agora eu vou abrir baú, tem eu tenho baú pra abrir Gente, o que vai vir no baú, véi? Vai vir sua mãe, é um bom presente E agora? E agora? E agora? E o que presente vai vir? Uh, veio muito raro Que merda, oh, que adesivo é esse, velho Esse adesivo que eu tirei uns um dias. Li... Aí se vocês se perguntarem por que, que eu faço do, do time da ONI, sei lá Que nome é esse é o time do meu amigo que eu entrei Legal Contra-ataque, tirei Nossa, o cara me tacou no bucho, que humilde Duringa, Mano, quase tirei Quase que eu fiz o gol, cara <risos> Mano, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo história aqui, mano Nossa, os caras bobeou muito Os caras bobeou muito Nossa, os caras bobeou muito 7 miliampéres por hora Acho que eu só peguei a situação. Tá, salvei. Mano, essa partida tá insana. Ok, contribuiu contribuiu nada. Eu tirei. Ou oh, não, tirei, tirei, tirei, tirei. Não, tirei não. Merda. Cara, é chato, cara. Nossa! Putz. Não tem ninguém no gol. Nossa, o cara errou total. Obrigado, cara, que você errou total. É, tomamos. Tem umas botas da hora, cara, até. Só então foi. Uau, que legal esse vídeo. Tchau, adeus, tchau. Vai vai embora, vai, vai embora. Foi embora? Não foi embora? Legal, que agora eu vou fechar o vídeo. Não esquece. Puringa, Barbie,